Olá jovens guerreiros, hoje eu vim falar com vocês de um assunto muito importante Hoje eu vim falar de quê? Sobre aparência Muitas pessoas têm dúvida de como se tornar uma pessoa mais bonita, entendeu? Ter realmente uma aparência boa Eu vou já adiantando aqui de uma vez, cara Adiantar porque é, você tem que ouvir a verdade Você tá achando que, que eu vou ficar aliviando, entendeu? Comigo não tem dessa não tem que nascer de novo, velho. Eu, Porque é o seguinte: você tem que ir olhar para seus pais e falar assim. É, geralmente, entende? O que acontece? Se junta duas pessoas que não têm aparência boa, você acha que vai sair o quê? Príncipe? Princesa? Lógico que não, né, velho? Lógico que não, vai sair fera. Fera. O que acontece? É, muitas pessoas, muitas pessoas, é, acham que é só eu fazer plástica, eu fazer preenchimento aqui do, do maxilar, tá ligado? Entende? Colocar é, negócio pra preencher o maxilar que eu vou ficar igual o cara, que é o cara do Shurek lá, lote Farquad, entende? E vai parecer um chato. Esquece, cara. Esquece. você vai acabar com o seu corpo, cara. Você vai acabar com o seu corpo. Você tá entrando em ilusão, velho. Ilusão de, de Hollywood, velho. Entende? Pra, pra, pra ficar mais interessante aí pras mulheres, para de ser otário, rapaz. Entende? Para com isso, velho. Para com isso. Isso aí só vai te prejudicando. Você foca na estética. Quem disse que você nasceu pra ser perfeito? Entende? Você não nasceu pra ser perfeito não, cara. Você tá aqui pra viver, cara. Lembre-se, lembre-se Você não vive a vida toda Entende? Então pode parar com essa palhaçada aí Você vira homem Aceita a sua aparência Aceita a mulher Que está destinada pra você Entendeu? A mulher que tá no seu patamar Para de ficar viajando em precisa da Disney Achando que Eu vou conseguir o um mundo Eu vou conquistar ela Isso é filme A vida real não é desse jeito Entende? O que acontece? Crane, mas eu vejo vários caras horrorosos com mulheres lindas. Entende? O que acontece? Essas mulheres, elas podem ser mães solteiras. Podem ser mulheres que... Você viu a personalidade da mulher? Você viu? Você já bateu um papo com ela? Só que você olho pro rostinho bonito dela. Você vai definir se ela presta ou não? Para com isso, velho. Tem que conhecer a pessoa primeiro, saber qual que são as ideias. Perspectiva de vida. Já parou pra pensar se essas mulheres de baile têm perspectiva de vida? Questionar alguém na sociedade? Você acha que essa não tá nem pra porra nenhuma, não, rapaz? Quer beber e curtir, velho? Entendeu? Sai nos baile tudo. Então isso aí, ó. Foi um podcast mais tranquilo. Entendeu? Primeiro link na descrição, é o meu treinamento, ok? Eu e minha equipe estamos focados 100% em trazer todos os episódios de alta qualidade, cara. Entende? Depois não adianta ficar chorando aí. É. Não, não consegui, Crane me ajuda. Não, não vou, não vou dar a vaga mais não. vou dar a vaga não, aproveita agora. Primeiro link na descrição aí. Para de ficar vacilando na sua vida. Entende? Para de ficar gastando dinheiro em festinha desse jeito. É isso. Vou iniciar um vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Meu nome é Cruey. E até a próxima. Eu, guerreiro, tamo junto.